Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui que eu não Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo aqui de gameplays em 4K de Street Fighter C Nesse canal delicioso, sim meus amigos Os gameplays estão rodando em 4K Embora o nosso vídeo esteja em 1440p Nós pegamos lá do canal do Maximilian Dude Onde ele teve acesso à nova build do Street Fighter aí Que está rodando nos novos eventos que estão acontecendo recentemente E olha as partidinhas aqui que ele trouxe agora Da CPU contra a própria CPU Renderam algumas coisas muito loucas para a gente poder ver ainda mais o potencial desse jogo Como a gente tem visto nos vídeos que a gente está trazendo aqui no canal Então já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Para não perder notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam mais uma vez da Brasil Game Show 2022 Que está chegando aí meus amigos entre os dias 6 e 12 de outubro Nós do Meia Luz estaremos lá todos os dias para poder dar um abraço em você querido inscrito E vai rolar, em breve, o último sorteio de ingressos da Brasil Game Show que estamos fazendo em nossas lives, então fiquem ligados aí no nosso canal por volta de 7, 7 e meia da noite, que é quando acontecem essas transmissões deliciosas. Beleza, pessoal? Pra não perder. Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu voltar aqui a minha tela para o gameplay que já está devidamente preparado para vocês. Seguindo aquele esquema de narração descompromissada aqui, de buenas, pra gente poder se divertir assistindo as partidas aí, beleza? Então, sempre que possível, meus amigos, deixem o seu feedback aqui. O vídeo deve ser mais ou menos por volta de uns 12 a 15 minutos, porque o vídeo dele é muito grande. Se vocês gostarem, a gente traz uma parte 2, beleza? Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas. Deixa eu parar minha musiquinha aqui pra gente poder conferir essas partidas de CPU contra CPU. A linguagem tá em japonês, mano, agora que eu tinha prestado atenção, eu não tinha parado pra poder prestar atenção eles falando, saca? Ó, Gaio contra Ken, já começa com o Drive Impact, ele seguido de Drive Impact do nosso querido Gaio pra poder deixar o Ken na situação complicada ali Toma um combate com o Salt no final Sonic Blade ali, tentou interceptar o puro, não conseguiu Sonic Boom perfeito ali e amplificado do nosso querido Gaio, já manda mais um Drive Impact, seguido de Drive Impact do nosso Ken também Olha só, estunou bonito ali com Tatsu e Shoryuken já mandando o Gaio pro canto ali, já vai chegando ele cada vez mais pro cantão Deu aquela investida pra frente ali com o Super Art nível 1 Acabou trocando de lado, né, por conta da execução desse Super Art Gaio já vai mandando seu Sonic Bons ali Os dois oponentes se estudando ali, se observando Excelente gente conforme com o SummerSault. Colocando ali o Ken no canto mais uma vez Drive Rush com o Drive Impact que não foi defendido pelo Parry do Ken Ele tentou abrir o Parry ali na hora do Drive Impact do Gaio. Mas acabou não dando muito certo É, tenso Vamos lá Mano, essas lutinhas de CPU é da hora de assistir, cara Rola muita coisa louca, assim E como a CPU normalmente não erra Por exemplo, se ela acerta um bicudinho, mano Ela já manda um super arte Já manda um monte de coisa, assim, que ela pode fazer Porque, pô, é a CPU, né? Ó, já vai mandando que Drive Rush ali com o Tasso o shoryu, que Coloca o Gaio numa situação complicada no canto Consegue sair muito bem ali Drive Impact bem defendido pelo Gaio Soquinho baixo, controlando espaço, excelente hit conforme Olha só, o negócio do hit conforme que eu falei Mandou um hit conforme, um chute alto Mas um super arte nível 1, mano A execução da CPU é incrível, né, velho? Não tem como não Vamos lá, pulou ali Chutinho embaixo, o Gaio tá no, no canto ali Já vai mandando o Sonic bons ali tentando afastar o Ken Já toma um hit conforme ali com o Tatsu Amplificado do Ken com aquela bica de cima pra baixo De fogo muito linda, cara Nossa senhora, é bonito demais Vamos lá mais uma partidinha aí começando, um a um nessa luta para, para os dois ali, rapaz, ó Já mandou ali o Sonic Hurricane, o nosso querido Guile Conseguiu ali uma bela execução, obviamente é preveu, uh, CPO com seu instinto superior Prevendo ali o, o avanço do Ken, né, Flying Kick ali, ó, excelente combo com Drive Rush ali, Tatsu e Shoryuken Pra poder meter oito hits ali, muito bem, bem, muito bem colocados, hein Olha aí, ó. Tatsu nível 2 ali, rapaz, fazendo aquela bela referência Depois de um hit confirm do Street Fighter 3 Pra poder selar uma lutinha também Pro nosso querido Ken Que acabou levando melhor nessa partida aí, né, mano? Muito bom, muito bom Cara, muito da hora Ó, oh, agora nós veremos Jury em ação Cara, eu tava até vendo antes da luta começar comer... Falar com vocês rapidamente aqui, né? A galera comentando que essa CPU tá cabulosíssima, assim Que pode ser uma das CPUs mais tensas que eles já fizeram pro Street Fighter O que vocês acham, mano? Depois deixa nos comentários aqui Eu acho, pra mim, tá? Que nada supera a CPU do Street Fighter 2 até hoje Que ou eu passei raiva com aquela CPU, meu amigo Ken já consegue ali um hit conforme com o combo e chore o kick de fogo contra a nossa querida Juri, que não deixa barato ali, já emenda um também, se precipitou ali com sua virada, sua... tem que lembrar o nome dos golpes, mano, dela, carregou ali um já conseguiu ali seu... sua girada pra cima ali com chutes, excelente conforme eu não consigo completar o combo, Ken com seu e kick de fogo levando a Juri lá mais pro canto, hein, olha aí, ó tá só na questão das reações, mano. Já conseguiu o um hit com fome, carregou seu furrar Excelente Drive Impact ali O parry do Ken não conseguiu segurar, ele tomou uma bica na cara E a Juri levou o primeiro round É A voz dela em japonês, mano Caraca, que doideira Ó, vai lá, Ken lá, começando com um chutinho baixo. o chutinho embaixo. O Juri muito esperto ali, já consegue um chute Consegue carregar o seu furrar, já utilizou ele ali Inclusive dentro do combo Olha aí, ó, esse, esse wake up chute Da Juri ali, que não foi punido pela CPU do Ken a CPU do Ken tá titubeando, hein Ó, Jirai Kick ali, amplificado, colocando a Juri no canto. Vai tentando aproveitar a oportunidade. Vai saindo muito bem desse cantão, inclusive, a nossa querida Juri. Uh! Com um super arte nível 1, rapaz. Poder completar esse combaço aí da Juri. Ó, Ken vai tentando ali um avanço. O Juri consegue um excelente chute mais uma vez. Combinho ali de 4 hits. Situação complicada pro Ken. Olha a vida dele, hein, mano. Só um pixel de vida. Um agarrão, um tapinha ou um projeto no pé né, no dedão para poder selar a luta para nossa querida Juri, rapaz, que acabou levando a melhor nessa aí, hein? Jury é uma personagem que tá complicadíssima pelo jeito de enfrentar, hein, povo. Ela, a Kimble, que são personagens muito rápidas e com muitos recursos interessantes. barato vai é ser louco. Ó, consegue um excelente Oriuk, que ele não antiaéreo. Agora são dois Kens, o Ken de preto e o Ken de branco. Olha lá, chutinhos ali, eles vão se observando, se estudando ali consegue um excelente agarrar um de Branco, poder colocar o de Preto ali no cantão Drive Rush dos dois ali que não conseguiram nada Excelente chute, Flying Kick que acabou dando um, uma uifada ali, né mano Acabou errando o golpe, mas a CPU do outro lado acabou não punindo Excelente, conforme ele com o Jirai -kick, poder sair do canto Ó, novamente ele vai trabalhando chutinhos, consegue encaixar mais um ali com o Jirai -kick Novamente amplificado, Drive Impact seguiu de Drive Impact Quem Branco levou a melhor, olha o combaço com Tatsu e Shoryuken de Fogo Poder tirar aquele dano absoluto, rapaz. Olha mais um Jiraiki acontecendo. Olha, o Ken já consegue ali um super arte nível 1 para poder fechar esse primeiro round para o personagem. Hum, muito doido, mano. Cara, que lutas muito fodas, né, galera? Tá merda, eu tô... nossa, eu tô muito empolgado para poder jogar esse jogo na BGS. Conseguiu ali um excelente combo com o Shoryu Re... nosso querido Ken, ele falou, não falou? Eu escutei ele falando. Ó, ali no cantão ali agora, fazendo aquela pressãozinha. Drive Rush com chute ali embaixo. Flying Kick com o Super Art nível 1 emendando ali pra poder causar aquele dano absoluto também em cima do outro Ken, rapaz. Que da hora, mano. Essas partidas estão muito loucas, na moral. Ó, Drive Rush ali agora depois de um hit confirm com o Super Art nível 2, rapaz. Olha só, hein. Os dois Kens ali conseguindo excelentes conversões. Ó, dando aqueles suquinhos ali, trabalhando a defesa Drive pair ali, utilizado em, hora, em uma hora Ruim e acabou sendo punido O primeiro Ken Com um pixel de vida agora ali, situação complicadíssima Vai colocando o canto, tenta agarrar agarrão ali Prontamente defendido e toma um chute baixo Vou poder ficar esperto, quebrar o dedão e perder o round Também complicado hein, mano Que da hora, velho, muito foda essas lutinhas Vamos lá Ó, já conseguiu um belo chute ali com o Gerai Kick Completando ele agora, Flying Kick ali que não foi punido Ele conseguiu, na verdade, fazer uma... um complemento, né? Com o seu soco Já coloca o Candy Branca ali no cantão Vai trabalhando ali, botando sua pressão Consegue mais um Gerai Kick ali, amplificado Vai botando a pressão absoluta em cima do Ken ali Que não consegue sair desse canto de todo jeito, rapaz Olha a virada de partida, hein? Ficou p do... a CPU 1 ali, ó Ficou, Ficou braba Ó, mais uma excelente conversão com o Shoryuken ali Tatsu fraco e Shoryuken pelo jeito, hein, mano Um belo emendo de combos aí pra nós a pra gente ficar ligado ó. Pra quando a gente for jogar de Ken Olha esse Ken, que da hora, mano Ó, lá vai lá pra mais uma lutinha O Ken número 1 um, Ele acabou levando melhor Excelente combaço aí agora acontecendo Do Ken de branco Conseguiu interceptar ali no ar, já faz, trabalha seus soquinhos ali, consegue um Drive Rush, não consigo completar o combo totalmente. Ele fez o Jinraiki com opção de, jogo, de, jogo, de chute baixo, na verdade, né? Um belo Tatsu, ali agora dentro de um combo. Tatsu não, né? Super Art nível 2, no caso, que ele usou ali. Ó, é ali, saiu muito bem do canto. Eles vão trabalhando ali os chutinhos, interceptou no ar. Vai botando aquela pressão ali. Excelente Drive Impact defendido pelo Parry do Kane, número 1, hein, mano? Ó... Shoryoken de fogo ali acontecendo. Consegue um Hit conforme ali. Não completa o Jirai na opção correta ali. Consegue mais um Hit conforme com o Super Art nível 3, meus amigos. Ou foi Critical Art? Eu não reparei. É, foi Critical Art. Tava com o CA ativo. Caraca, meu irmão. Que muito louco. Muito foda. Muito foda. Tchum. Vamos ver. Quem que o vai enfrentar agora? Olha aí, mano. Vai enfrentar o seu rival, hein? Que coisa, não? Ó, vai mandando ali o Hadouken. Ryuzão ali com o seu, seu overhead. Ele acabou não completando o combo. Passou pro outro lado ali, aquele. Aquele. Como é que é? Esqueci o nome do negócio, mano. Fugiu o termo. Cross up. Lembrei agora. Ó, gira aí com a opção do golpe baixo. Excelente agarrão ali por parte do Ken. Ativou o Dendin Charge ali. Não conseguiu muita coisa o Ryu. Vai mandando seus Hadoukens ali tentando ser canto Situação complicadíssima. Ken com seu dash ali com o chute pra frente. Flying kick na cabeça do Ryu para poder fechar esse primeiro round ali. Para o Ken. Vamos lá, Ryuzão. A galera quer ver o sem ação, mano. Olha lá, mano. Aquele Tatus no ar ali. O Ken vai trabalhando devagarinho ali os seus golpes baixos. Tentando buscar uma abertura Consegue um excelente cross-up ali, ó Com Flying Kick e Shoryuken Flying Kick amplificado ali do nosso querido Ken Mais um Tatsu ali agora O Tatsu médio, eu acho que ele usou E não conseguiu fazer um Shoryuken logo em seguida Mas veio um Shoryuken logo depois Ele colocou no canto O Ryu prontamente troca de lado com o Ken Vai trabalhando Excelente agarrão por parte da CPU do Ryu Mais um agarrão, meu Deus do céu Show de agarrões Mais um, rapaz, que isso? Ó, utilizou ali o Hadouken próximo ali, o Ryu Drive Impact, seguido de Drive Impact Nosso querido Ken consegue ali Fazer uma bela conversão pra poder selar essa luta pro nosso querido Lourinho, rapaz. Ryu não teve chance nessa, não, hein? Cabuloso. Vamos mais uma luta, povo. Agora Juri contra Gaio. Luta de gigante essa aí, hein, mano. Vamos ver. Jurizinha já vai tacando ali o seu projeto embaixo. Eles vão se estudando ali, trabalhando nos chutes Consegue um bom Sonic Boom ali, o Gaio Tentou um Drive Rush ali, não conseguiu nada, a Jury Ó, Sonic Boom ali na cara da Jury, meu filho Sem medo de ser feliz Olha, Drive Impact, de Drive Impact A Jury acabou levando a melhor Olha só a conversão vindo Carregou um furrar ali, conseguiu sua voadora aérea, vamos dizer assim Sua rodadinha Ó, Drive Impact ali, tentando pegar alguma coisa Não pegou, Drive Impact ali, muito mal utilizado Gaio não conseguiu aproveitar a oportunidade Vai mandando ali seus Sonic Boons Ó, Sonic bom, acho que foi perfeito ali agora Os dois ali se batendo no ar o Jury já gastou, seu, gastou um dos seus forratas Tem mais dois ali ainda ativados Parryzinha acontecendo na parte do lugar, não conseguiu nada Excelente, conforme agora, nossa querida Jury Vamos lá, trabalhando ali bem de perto ali agora os dois botando pressão, um Perry acontecendo, furra ali sendo carregado para nossa querida Jury. Esse excelente Sonic Boom do Gaio, poder afastar a personagem e consegue ali uma interceptação no aéreo a nossa querida Jury em cima do aéreo do Gaio também e ela leva melhor, porque ela já estava com mais vantagem de vida nesse ponto, né? Vamos lá, mandando ali o seu golpezinho baixo. Gaio manda aquele Sonic Boom. Um Furrar ali amplificado com o Super Arte nível 1 da nossa querida Jury. Poder causar um belo dano aí, rapaz. Colocando o Gaio no canto. Carrega mais um Furrar ali. Tenta sair do canto de todo jeito. Excelente soco com o Summer Salt ali acontecendo o nosso querido Gaio. Ó, interceptou ali o golpe aéreo da Jury. Defendeu super bem ali embaixo também, ó. Conforme da Jury, mas não consegue completar o combo. Agora vem, hein? Drive rush ali com o combate do Gaio seguido de Summersault. Causando um danozinho bacana. Ó, oh, rasteirinha muito bem colocada Jurizinho ele tenta um cross-up e não consegue Porque o Gaio foi muito esperto, jogou pra trás E consegue tomar uma, uma, um na cara Na verdade, né Eu ia falar uma bica, mas foi um soco mesmo Final round Muito bom, vamos lá Mais um aqui poder fechar Excelente pulo neutro ali agora com combaço E somersault do nosso querido Gaio Drive impact, seguido é de drive impact Pra nosso querido Jury levar a vantagem nisso daí E fazer um super arte nível 3 Meus amigos Hum Ih, pegou bonito, hein? Pum. hein? Desceu o cara, mano, ali. aí desceu bonito, ó. Mais uma conversão maravilhosa ali da nossa querida Juri. Vai carregando seus forrados. Sonic Boom do Gaio ali acontecendo. Mais um Sonic Boom perfeito. Sonic Blade ali pra poder evitar o avanço da Jury. Mais um Sonic Boom. E a Juri acaba levando a melhor nessa partida aí agora, rapaz do céu. Juri é personagem complicadíssimo de se enfrentar pelo jeito, hein, meu povo? Ó, e a gente vai ficando por aqui então, meus amigos, pro vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham curtido aí mais esses gameplays. Da CPU aqui Que a gente vê partidas de altíssimo nível Sempre quando tem duas CPUs jogando uma com a outra Entendeu? Então a gente vê umas situações muito loucas aí Espero que vocês tenham curtido Deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês gostariam de uma parte 2, meus amigos Porque tem sim mais lutas aqui Nesse vídeo do Maximilian Dude Que a gente pegou lá do canal dele e tudo Pra poder trazer pra vocês Então deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões Eu vou adorar ver de todos vocês Não se esqueçam novamente de deixar o seu like de se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês Até mais Quemos, meus amigos.